E aí, pessoal, o que, que eu posso falar do filme Prodig para vocês? Esse é um filme bem interessante. Ele foi traduzido como Maldição e Ameaça Invisível, e ambas não têm nada a ver. Ele é, sim, um filme que trata sobre reencarnação, mas até pessoas céticas podem assistir, não tem problema nenhum. É só ter um pouquinho a mente aberta. Ele é bem interessante. Um, ele nos mostra uma coisa bem louca, sabe, que, que acontece ali no filme e tu fica pensando o que que tu faria se fosse tu, sabe, o que que tu faria se fosse o teu filho. Então é muito interessante. Porque aqui a gente tem a família Bloom que tem um filho prodígio e ele tem heterocromia. Isso é uma coisa importante, meio nada a ver, nada a ver com reencarnação também, mas ele tem isso. E aí... Isso é esmiuçado ali durante o filme, vamos dizer assim, e hum, eles têm esse filho prodígio que até então tá fazendo muito sucesso na escola, ele é super dotado, eles estão muito felizes, mas algumas coisas estranhas vão acontecendo que vocês vão ver.